Vamos joar esse tal de sword. mano do céu! Eu tô pulando demais, velho. Eu tô pulando demais, velho. Esse jogo é incrível, velho. Esse jogo tá ligado. Sim, esse jogo é incrível. Vamos. Vamos pular, certo? Pois então, cara. Isso, mano.